Oi. Boa noite a todos, hoje é um momento muito especial, né? hoje é a entrega do Oscar ao grande escritor Stephen Zweit, né? Hoje comemora uma data muito importante de um, um escritor extraordinário que foi ele, né? E que teve forte influência, forte influência cultural no mundo, onde uma época estava totalmente conturbada, um contexto de que o naso estava chegando e dando suas asas negras sombrias, né? Então o que nós podemos falar desse grande escritor que nasceu em 1821 e nós vamos hoje fazer um comentário para dar uma visão mais ou menos do que seria e o que ele significou na história mundial e na história brasileira, né? Ele é o autor famoso, né? Brasil, país do futuro, né? Muitos têm comentado sobre esse livro de forma positiva, outros de forma negativa. Muitos acham que ele descaracteriza totalmente é, a, nossa, a nossa cultura, que uns de alguma forma caracteriza. Então hoje nós vamos começar a abordar o Brasil, o País do Futuro. O Brasil, o País do Futuro, eu diria pessoalmente, e ele é escrito de uma forma extremamente superficial que não mostra o caráter totalmente que o Stefano que já era um escritor mundialmente, que já tinha um profundo conhecimento da realidade do Brasil porque ele foi é, amigo de pessoas que já tinham uma, uma forte é, conhecimento de tudo que se passava aqui na nossa sociedade essa visão eufonista totalmente que foi passado no livro embora com as características geográficas muito bela, não corresponde às expectativas é, verdadeiras que realmente nós estávamos vivendo na realidade verdade que o Brasil estava sob uma ditadura militar com Getúlio Vargas e o Nazifascismo, era o Hitler na época e o mundo caminhava de uma tal forma para a destruição e dele embora esse ano de Viena, ele despediu de alguns amigos, até te convidou por aí e por uma série de fatores que nós podemos entrar aqui ele veio para o Brasil eu diria que o livro Projeto do Brasil é, foi um livro que foi mais ou menos foi forçado a ele escrever pela ditadura militar pelo fato que já tinha já um projeto estabelecido é, pelos Estados Unidos que de alguma forma queria modificar todo o quadro cultural da sociedade brasileira né? então, esse livro mostra o povo brasileiro de forma ufanista, alegre, contente, bacana embora mesmo vivendo sobre uma ditadura militar e ele escreveu e houve muitos críticos em relação a ele o principal jornal do Brasil né, era a Gazeta foi um dos primeiros críticos o livro saiu de forma extremamente superficial né? e e assim nós podemos agora contar com outro fator nessa mesma conjuntura estava nascendo a indústria é, do cinema americano, né? que seria é, a Metro-Goldwyn, o projeto americano no Brasil era um projeto de estabelecer uma base estrutura econômica no Brasil de forma mais de massa de produção e eles precisavam de alguma forma Mudar a questão cultural Do país, dar uma visão Totalmente diferente para a Europa Que seria o Brasil Nada mais justo do que, De um homem tão expressivo Como Stephen White Para preparar ideologicamente Através do seu livro Brasil do futuro Que foi escrito entre aspas De forma forçosa Já que os setores do regime militar Forçaram ele a a escrever esse livro Brasil do Futuro que jamais ele, outra conjuntura, ele teria escrito esse livro de tal forma como ele foi escrito de forma tão superficial mostrando um caráter brasileiro totalmente é, que não corresponde às verdades a verdade é que tinha um projeto estabelecido de estabelecer uma nova estrutura base cultural no Brasil modificar todo esse quadro e ele escreve Brasil país do futuro que sai de forma totalmente aleatória, não corresponde às expectativas. É muitos. É, quando ele saiu da Europa, ele foi para Nova York, né? É, ele perdeu um período numa, na, na, na, na Inglaterra, né? E passou uns um tempo na, na Inglaterra, mas ele não se adaptou com, com a Inglaterra. E ele tinha um espírito também de sempre trajetoricamente viajar, né? Ele viajava muito e passou um período também nos Estados Unidos também né? mas por uma série de circunstâncias ainda não bem explicado ele de alguma maneira veio aqui parar no Brasil né? lembrando sempre que o ex, o regime nosso era totalmente fascistoide, né? fascista era totalmente fascista com Getúlio Vargas onde uma gama de intelectuais apoiava bem considerável esse regime, é, deram todas as facilidades possíveis para ele. Ele foi para Petrópolis, né? E lá ele começa uma nova, uma nova trajetória. É, eu diria que o Getúlio Vargas, ele muda o discurso dele em 42, né? Em 42 ele muda com o lote, ou seja, Daquele ditador e com os escritos de Stefano White, Vitor Vargas já começa a dar a entender que o Brasil tinha condições mais propícias, mais alegres, e começa a dar a entender um caráter mais de preparação para uma democracia suposta. De Mas por trás disso já tinha um plano, um plano estabelecido já pelos Estados Unidos e pelo setor militar brasileiro para mudar toda a nossa cultura brasileira colocar a parte cultural de forma ufanista, usado né, o livro é, o Brasil, o país do futuro, que teve uma grande expressão na Europa, e a Europa enxerga o Brasil e sempre chegou com uma luneta, como um país alegre, cordial é, e bacana, onde não existe contrastes sociais e é pintado de uma forma totalmente diferente. Esteve dos Weiss, dada sua grande bagagem literária, jamais teria escrito esse livro dessa forma como ele é colocado né? Outra questão muito importante Esteve dos White, ele não foi antissemita ele sempre teve uma posição clara em relação ao povo judeu inclusive no seu um dos seus principais livros que é o Cadelabro o Kade, o Cadelabro? Sagrado? E ele coloca muito bem essa posição que o judeu teria que ser um povo é, espalhado, né, e sem unificação, que ele seria muito mais feliz. Essa era a posição dele. Ele não era uma posição antes de judeu certo? E esse livro foi condenado, combatido por diversos setores judeus, que de alguma forma é, expulsaram ele do xarém, né? Ele foi expulso do Charém, ou seja, quando se é expulso do Charém, é, o judeu não tem, ele não tem mais aceitação. E uma outra contradição, depois da morte dele, né, eles queriam o corpo de Estefio dos whites aqueles que eles tanto combateram, eles queriam, mas ele nunca ele foi é, essa, é, antissemita, isso deixava ele entrar. Outra obra importante dele foi O Mundo que Vivi. O Mundo que eu vivi é um livro que descreve o período da felicidade de uma bela época que a Europa, que a Europa vivia, né? onde as pessoas tinham assim uma, um nível de estabilidade, de organização, de organização, política social, que o povo vivia de forma estabilizada, mais organizada. É estava tá muito longe do neofascismo né? o mundo da segurança vivia de forma segura as famílias europeias eles tinham assim, uma, uma estabilidade quando veio a primeira guerra mundial é, houve modificações profundas na sociedade alemã. Stefan Leitz descreve isso de forma profunda em diversos capítulos seus né, aonde que ele fala e aquela paz, aquela tranquilidade, aquela bela época Começa, já começa, começa a ter as mudanças As mudanças nas questões é, da, da Europa né? Mas voltando ao contexto aqui do Brasil O Brasil, o país do futuro é, O Brasil, o país do futuro Não podemos caracterizar que ele teria escrito esse livro um homem que viveu como ele viveu e escreveu sobre todas as formas de pensamento, que conviveu com todos os tipos de escritores, desde Tostoy, desde Freud é, e diversos outros intelectuais de Viena, que era o centro cultural de Viena, conviveu com Dostoevsky e que ele tinha uma visão ampla, profunda do que estava acontecendo na Europa ele ia ter uma visão tão limitada a respeito do Brasil é um caso que chama a atenção a verdade e tinha-se um projeto estabelecido pelos Estados Unidos né, de transformar o Brasil, modificar essa cultura do Brasil colocando um aspecto ufanista de um povo alegre e contente para ter uma modificação nos meios de comunicação para ter um, é, uma modificação total. Junto com. Então o Getúlio Vargas estava no meio, então? Nesse processo todinho? Sim, sim Ele era um fingimento? De... É, eu diria que ele é estrategicamente, politicamente, ele sempre foi um estrategista. Então o que o Getúlio Vargas fez? Querendo ter alguns benefícios ao Estado brasileiro, ele politicamente agiu de forma estratégica. É, dando a entender para o povo da Europa Que ele estava não contra... É, o, ele não estava desfavorável é, ao povo brasileiro E nem apoiando o nazismo É verdade que ele sempre falou neofascismo Mas ele queria benefícios de ordem econômica Tanto que na sua negociação Na sua negociação máxima Que ele conseguiu Que era uma tecnologia muito difícil Especialmente nos Estados Unidos na época é, entregar a Provera a questão da tecnologia da Petrobras. Nenhum país do mundo tinha a tecnologia de explorar petróleo. Getúlio Vargas, em troca do apoio militar, de apoio ao Eixo, ele conseguiu a tecnologia para explorar petróleo. Hum. Essa foi uma questão presente no seu governo. Né? Como esteve? É, esteve... Quando esteve? Eisberg esteve aqui no Brasil, o que, que aconteceu quando ele chegou aqui? Quando ele chegou aqui no Brasil, aconteceu a seguinte forma O governo brasileiro, que era o Getúlio Vargas Ele caracterizou bem para escrever nos AIS, Só daremos o passaporte para você, de visto permanente Se acaso você escreveu uma obra Que possa colocar o Brasil Numa sintonia mais, de um perfil mais Mais ameno, mais suave De um povo mais alegre, mais contente, mais feliz Como ele já era perseguido ele era perseguido pela Europa, pelos fascistas, pelos nazistas e ele não teve outra alternativa era já um complô internacional para usar ele né? ele como escritor famoso, ele não tinha alternativa, ele ficou aqui no Brasil ele esteve aqui no Brasil e teve que ficar aqui de forma coagida esteve no Vale foi coagido ficar aqui porque o governo Getúlio Vargas é, de alguma maneira ele coagiu a escrever esse livro, que considera-se uma mediunidade. Começando então o projeto que vinha dos Estados Unidos da culturização, eles precisavam mudar a cultura brasileira. E esse livro, é, Brasil, País do Futuro, foi uma das bases para mostrar como o nosso povo é cordial. Alegre, contente, não tem discreção, não tem problemas raciais, não tem problemas de classe Que o povo vive no samba, na alegria, contente Então esse livro, ele, ele de alguma forma, ele se projetou internacionalmente Ao projetar assim, internacionalmente, a Meta Godemeyer, do cinema americano que estava começando Focou aqui, a realidade aqui no Brasil Inclusive tivemos um grande diretor de cinema Que é o Orson Léo, Que foi um dos primeiros diretores de cinema A pautar uma realidade aqui Vindo filmar no Brasil Para modificar essa, essa cultura E massificar todo o povo brasileiro Aí começa uma nova, uma nova temática Social, política e econômica no Brasil Começa a mudar a ideologia Os meios de pensamento A forma de romantismo, tudo E para isso o Stephen Swartz Foi usado através da sua obra, de forma forçosa, a história mentalizar e colocar isso aqui como Brasil, o Brasil para do futuro. É, e foi uma coisa aberrante. É, Getúlio então, no, no caso, é, foi o grande mentor junto com o serviço secreto norte-americano? Sim. A CIA tinha a CIA e o Getúlio Vargas que foram aliados já tinha um plano já estratégico montado para mudar essa massificação, dessa culturalização do povo brasileiro. E para eles precisava de um instrumento. E o instrumento-chave, básico, seria um homem do nível do, do, do Stephen Zweitz escrever um livro desse porte Brasil País do Futuro para começar todo um processo de transformação na sociedade brasileira de industrialização, de investimento e tudo mais e a dominação do capital e da colonização e mudar as formas de comportamento dentro de um padrão norte americano totalmente nas relações pessoais e de comunicação e de, de tudo que vocês possam dizer e pensar em termos de massificação É né? somado esse livro do País do Futuro e mais outros intelectuais que já tinham, já ali já começaram a carreira Podemos citar a do Brasil, Aurélio Buarque de Holanda que eu tenho assim uma certa crítica, não severa, mas uma crítica que começou a ser um dos pivôs, a descrever o povo brasileiro como... como... cordial alegre, que aqui não tem problema racial e muitos intelectuais do Brasil, escola, jantaram e almoçaram essa ideia né e sem conseguir digerir ela de forma e alguém... ficou um algo assim... parado no ar. É... Quando Getúlio Vargas... resolveu apoiar os Estados Unidos... É, um, anteriormente, nos um mês, o, o Stephen morreu. Né? E quando ele morreu... É, dá para fazer uma relação sobre isso? Ele morreu... e Getúlio mudou de... de... de... de, de... É assim... O que chama a atenção se de algumas pessoas assim que o discurso de Getúlio Vargas ele muda. Após a morte de Stephen White, após a divulgação da sua obra, após uma série de fatores internacionais acontecendo, favorecendo o seu governo, ele muda totalmente o discurso. Né? daquele discurso ditatorial, ele começa a pregar o Brasil de uma forma totalmente diferenciada, totalmente funista. Né? Então a morte do... do, do do, do Steffa dos White e Getúlio Vargas há uma associação totalmente de uma, de uma vitória em cima da tragédia né? esse suicídio do, do Steffa dos White que ainda não é bem e que não é muito bem caracterizado de um homem que, que teve tanta saúde vitalidade que viajou tanto a carta dele é tão simples a carta do suicídio dele que nem parece assim, em termos patológicos, uma pessoa que vai suicidar, né? Você não vê nenhum verniz de tristeza na cara. Simplesmente um adeus, né? E... O lote aprovou. O povo aprovou totalmente essa, essa situação. Né? Então, hoje é o grande momento do Steven Zeig, mas esse, esse filme, qual é esse filme do caracterizar a verdade mesmo, realmente, o que aconteceu? A verdade, esse filme não quer caracterizar a verdade realmente dos fatos como ele se apresenta de forma nua e crua. Esse é, fato é, apresenta os lados positivos, sim, um dos filmes um artes, como uma das maiores expressões literárias da Europa. É, no centro de Viena, a questão cultural, a influência que ele teve nos livros, as grandes obras que ele produziu. Mas a questão do envolvimento dele sair de Viena e vir para o Brasil de uma forma tão estranha. Esse filme ele não. ele coloca mais o lado mais romântico. A questão política, a questão mais séria, é, não é bem enfatizada nesse filme. Né? Porque é, a morte. O, o, o judeu, ele suicidou, certo? Ah. Mas para os judeus, suicídio existe? Não. Isso é uma das coisas que os judeus não perdoa é o suicídio. Por isso que fica uma contradição no ar. É, o dos Weiss, como judeu ele, Jamais? Né? Ele, jamais ele se suicidaria O casal estava tá muito feliz Quem viu pelas fotos né? Eles abraçados, jamais ele É o modelo já... Romeu e Julieta? É tipo um suicídio Romeu e Julieta né? Não ficou bem esclarecido A morte de, de Stephano Weiss com a sua esposa né? Aqui em Petrópolis Mas a vista também porque ele escolheu Petrópolis né? Para vir morar também É uma das embogdas que o filme também não remonta. Dado que ele passou na Argentina, passou em diversos lugares. A questão foi de ordem política mesmo. Ele tinha trânsito em qualquer e, lugar? Porque não. se ele quisesse... ele tinha trânsito em qualquer parte do mundo. Mas sem o passaporte? Mas sem o passaporte ficava difícil ele transitar. Getúlio Vargas para pegou o passaporte dele e a liberdade de ir e de vir dele ficou totalmente anulada e ele teve que passar os últimos tempos aqui no Brasil e escrever esse livro, Brasil, país no futuro da qual eu não estou sendo pejorativo mas a alienação, a consolidação de um país que é pregado aqui ela não existe e não é real nem naquela época e nem agora. É verdade que o Brasil viveu um país de ditadura, as classes sociais elas se diagrar, elas de alguma forma já se combatiam. as questões urbanísticas do Rio de Janeiro não foram ou não eram bem acentuadas, tanto é que eles usam o romantismo do, do livro, do termos dos, dos Weiss, como a miséria no Rio de Janeiro fosse uma coisa romântica, a convivência da beleza junto com o romantismo, como se existisse um, um elo tão tão bonito nisso, coisa que é, sempre foi combatido pelos Severus Weiss desde a Primeira Guerra Mundial, inteiro, em ter em vários escritos, em vários viagens internacionais dele essa é uma contradição, é, ficou bem caracterizado e, sendo assim, ele foi para... falaram da, da doença dele, né, da, da mulher dele né mas aí ele foi para Anglos Weiss, Anglos é, é como uma pessoa como é que ele pode ir para Petrópolis? Essa é uma coisa incógnita, não né? é? a questão da, da doença da, da esposa dele chama a atenção. Eu sei que é, meio uma, é uma questão que precisa ser, ser bem E E é... Acho que ele é o Petrópolis, mas eu acho que foi, foi muito mais uma questão política, e a classe política do Brasil na época, especialmente na altura, gostava muito de frequentar Petrópolis. Ficava muito mais fácil os contatos lá com o Stephen Zayes. Então é, aí está o comentário é, Norton Altair da Costa, é. É, jornalista no início de carreira. É, estamos aí. <risos> aí, obrigado. Obrigado. Eu queria deixar agradecendo, né? Mas fica é, o dito pelo dito que ainda temos que muito ainda que fazer um filme de ser usado de forma mais pura, mais nítido, mais cara que eu realmente Aconteceu em toda a sua história, em toda a sua vida mesmo. Ele merece por tudo que ele contribuiu para a humanidade em todos os sentidos de vida. Obrigado.